eu sou a Tata e eu voltei com a segunda parte daquele vídeo respondendo as perguntas de vocês. Se você não assistiu a primeira parte, assiste. Eu vou botar no card aqui em cima, tá muito legal. As perguntas de vocês eu peguei lá do Instagram, então se você ainda não me segue lá, não esquece de seguir meu arroba esse aqui. E vamos lá! Há um cara que não para de olhar pra mim no curso, porém, ele não chega. Tu acha que ele tá afim eu acho que ele tá afim uhum. e acho que ele não sabe se tu tá afim também ou se tu pode se tu é comprometido ou não então se tu tá tudo certo e tu tá afim também olha também e tipo assim dá algum indício a mais do que o olhar que tu tá afim também mas a pergunta era se eu acho que ele tá afim Se ele tá olhando muito e tu já viu que não é nenhum tipo de olhar assim que é bizarro tem vídeo sobre isso também tipos de olhar dá uma olhadinha nesse vídeo aqui ó e se tu identificar que esse olhar é um olhar de te querendo eu eu acho sim que ele tá assim. Próxima. Meu drama atual é não poder ter um relacionamento por enquanto porque vou me mudar. Isso é paia. Nossa, isso é muito paia mesmo. E tu tá de parabéns. Poderia tipo, ah, vou me mudar, mas tanto faz. Eu vou me apegar mesmo. Vou me doar pro amor. Se der tudo certo depois eu resolvo. Mas não, ele já decidiu que não vai ter um relacionamento porque daqui a pouco vai se mudar. Parabéns, achei bem madura a atitude. Próxima. Gostei de uma moça, mas me machuquei muito e agora estou com dificuldades de me apegar. Normal. Traumas. Pode resolver isso tu e tu mesmo, pensando, refletindo, entendendo que tu não tem nada a ver com aquela pessoa que errou contigo. Tu é tudo. Tu cuida das tuas atitudes, né? Tu não tem como controlar a cabeça ou os atos de uma outra pessoa. Aquela pessoa que te machucou também não tem nada a ver com as outras pessoas que tu vai conhecer. Então tu pode fazer um trabalho esse intuito mesmo ou então pode procurar cara um profissional um psicólogo para poder te ajudar nisso liberar desse trauma porque traumas pesam isso for carregando isso para a vida é muito triste é muito dolorido se eu fosse você procurar um profissional ou então tentava aos pouquinhos o intuito mesmo cara não peraí aí não foi culpa minha aquela pessoa que fez aquilo não é culpa todas as outras pessoas que ela fez aquilo também cada pessoa é de um jeito não é porque tu foi machucado por alguém uma vez que as outras pessoas vão te machucar de novo saca próximo meu namorado é possessivo o que eu faço para ajudá-lo a melhorar e me ajudar também achei muito legal da tua parte pensar assim né ah o que, que eu faço para ajudar ele e me ajudar também achei muito massa de já tá pensando no relacionamento como um todo esse seria meu primeiro conselho pensar que o fato dele ser possessivo já que tu gosta dele quer continuar no relacionamento não é um problema só dele quando a gente está no relacionamento a gente tem que entender a personalidade da pessoa e tentar ajudar ela e ela tentar te ajudar também e a pessoa possessiva às vezes ela não é possessiva por causa de ti às vezes ela é possessiva por causa de um relacionamento anterior às vezes ela é possessiva por causa de alguma crença que ela tem na cabeça dela por causa do relacionamento, sei lá, dos pais ou, ou de alguém muito próximo que ela viu na infância. Então, fazer esse trabalho diário, né? É diário de mostrar que ela pode confiar em ti, de mostrar que tu não é um objeto, tu não é posse dela. Conversa, tudo se resolve conversa fala bastante pra ele que ó oh, eu tá aqui contigo é uma escolha minha uma escolha diária entendeu eu não sou tua tu não é meu a gente tá junto pra vida pra somar um ao outro e crescer junto e massa agora se tu quiser ser meu dono e me levar não vai ser legal cara sabe aquele lance de tu pegar uma uma coisa e esmagar ao invés dela ficar bem dentro da tua mão ela vai correr pelos dedos é, é esse lance mais ou menos enfim resumindo conversem conversem muito conversa muito com ele fala o quanto tu gosta dele o quanto tu quer levar esse relacionamento pra frente e o quanto ele ser possessivo tá atrapalhando tudo cara Tá atrapalhando o futuro de vocês quem sabe próximo ficar preso em um relacionamento tóxico sendo que possa estar feliz de novo conversa conversa Cara, não tá me fazendo bem. Olha o que, que tu tá fazendo. Eu tô perdendo. Tô perdendo, não. A gente nunca tá perdendo nada, né? Tudo é escolhas. Bem parecida com a outra resposta. Tudo é escolhas. Deixa bem claro pra pessoa que tu tá escolhendo tá com ela. Se ela tá querendo controlar toda a situação, ou querer que tu viva a vida dela, ou só fala coisas ruins, não sei bem ao certo como que é o lance do relacionamento, né? Mas um relacionamento tóxico é relativo. Mas ela tá mais te contaminando do que somando, fala pra ela. Ó, oh, pra mim não tá legal, cara. Tá. Me contaminando, tá me deixando presa, ao invés de me empurrar. Porque assim, quando tu tem um relacionamento legal, é o quê? É os dois se impulsionarem pra cima, é um apoiar o outro, é estar junto, mas não ficar pesando. Se um tiver pesando, conversa, porque pode ser o caso de um término. Ou. De uma conversa tão boa, de uma discussão tão saudável que vai poder deixar a pessoa mais leve. Às vezes a pessoa tá sendo tóxica sem querer. Próxima: apaixonado pela chefe, mas sou comprometido. E ela também, e uma mãozinha assim. Primeiro, o fato de ser tua chefe não muda nada, né? Tá tudo certo, hierarquia de trabalho não tem nada a ver com o coração. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é tudo certo. O fato dos dois estarem comprometidos é um problema gigantesco. Então, bota aí no papel, bota na balança, vê o quanto tu tá. Apaixonado mesmo, ver se não é só coisa da tua cabeça, porque assim, tu tá convivendo com essa pessoa todos os dias. O fato de ser chefe, talvez tu veja mais ela do que a tua esposa, a tua namorada, sei lá, enfim. Para para ver se não é isso. Para para ver se o dia a dia ali não tá mudando a tua cabeça, não tá fazendo tu surtar um pouco. E bota na balança também o quanto aquela pessoa gosta de ti, né? O quanto é recíproco. E o teu relacionamento e anos de namoro, enfim, não dá para responder em vídeo assim, tipo, em cinco minutos. Uma resposta muito completa por caso, mas eu colocaria tudo na balança e pensaria nesse lance aí do diário do dia a dia ver se tu não tá misturando as coisas próximo não sei se é com essa pessoa que quero viver o resto da vida e uma mãozinha assim sabe não dá pra saber e as pessoas que dizem que sabem cara é o amor da minha vida é pra sempre eu sei não sabem elas acham que sabem quando a gente está apaixonado quando a gente ama a gente sempre acha que a pessoa é a pessoa perfeita a melhor do mundo e é pro resto da vida pode ser que seja sim tem chances Sim, obviamente, ainda mais que tu já tá num relacionamento longo, pelo que ela falou ali, né? Pro resto da vida pode ser que seja um relacionamento já de alguns anos, mas não fica se cobrando. Tem que viver o agora. Tá legal tá com essa pessoa agora? Tá. Tu gosta dela? Sim, ela gosta de ti, é recíproco. Não fica pensando na. Nossa, pior viagem é ficar pensando na manhã Imagina a ansiedade da pessoa de ficar pensando, tá, tô com essa pessoa agora, mas vai ter que ser pro resto da vida e amanhã. Tá. E se eu mudar de ideia? E se eu quiser mudar de cidade, se eu quiser mudar de emprego, se eu quiser mudar de país, não tem sentido. Então, cara, foca, volta pro agora. Tá com alguém é uma opção diária. O dia que tu achar que não tá legal, tu tem que ser sincero e falar com a pessoa: cara, não tá legal, não tô gostando, ou sei lá o que. Agora, ficar noiando e que. Tá legal agora, mas no futuro será que vai ser tão legal assim? Hum, perda de tempo, descarta esse pensamento da tua cabeça que só vai te trazer coisa ruim. Próxima. Às vezes ela é romântica, amorosa e quer conversar. Outras vezes seca e afastada bem vindo ao mundo das mulheres não brincadeira pode ser que ela seja uma pessoa muito temperamental o que não é muito raro se tratando de mulher né gente mesmo sendo mulher vamos ser sincera né a gente tem um turbilhão de hormônios que deixa a gente triste feliz chateada mal é amando muito amando nada então pode ser isso pode ser isso mas também pode ser uma outra coisa que é muito ruim que é ela tá fazendo um joguinho de ego contigo, sabe? Isso também é muito comum. Não é que a pessoa gosta de ti, ela pode até gostar, mas não é que a pessoa é apaixonada por ti. Mas quando ela sente que tu tá se arrastando e que ela não vai ter mais aquela pessoinha de certeza ali no pé dela, ela vem toda amorosinha, toda queridinha, toda ai meu Deus, como você é fofo, te adoro. E quando ela vê que tu tá no pé dela, aí ela começa de ser grosseirinha, sabe? Fiquem de olho, meninos e meninas também, porque às vezes é puro ego da pessoa. Então, tu constatar que a pessoa gosta de ti de verdade ou tu tá só lidando com o ego dela é bem importante. Essa aqui tinha muitas, muitas, muitas. Afim da minha prima, cara, fazer o que? Essa é, se apaixonou pela prima, vai lá. Eu, eu sou da seguinte opinião: tem aquele lance que os primos não podem ter filhos porque, né, geneticamente ali não, não dá uma combinação legal e dá chance de dar algum problema no bebê. Mas pelo que eu tava vendo ali, a idade das pessoas que estavam falando do primo da prima era uma galerinha mais nova. Então se eu fosse eu ia lá, relaxa, tá afim da prima, dá uns um beijinhos na prima. Tinha gente perguntando: ah, a prima é de terceiro grau, tudo certo, cara. Tudo certo, vai lá, se diverte. Só não se apega tanto, mas daí tem, pode se apegar, né? Pode ser o amor da vida, né? Pode ser a ponto de casar, né? E aí depois tu vai querer ter filho. Ah, mas é aquela coisa. Agora, aproveita agora, curte o agora. Depois tu pensa: se chegar ao ponto de tu casar e querer ter filhos, e d -d -d -d, depois vocês planejam, só tenha juízo. Se for fazer alguma coisa, use camisinha, porque já que tá com a prima, né? A chance de dar ruim é enorme. Então, cuidado com isso aí. Ah, e tem às vezes a família também, né? Às vezes a família... Ele é contra. cada caso é um caso, né, gente? Mas eu acho que, dependendo do grau, dependendo da prima, não tem problema, não. Próxima. Eu tô ficando com a Mina, só que a mãe dela gosta mais do ex dela do que de mim. O que que eu faço? nada tu tá namorando com a menina não é com a mãe dela não não eu queria que a resposta fosse assim prática né vai porque tem esse cara prova pra ela que tu é melhor que o ex deixa o tempo vai mostrar o quanto tu é legal o quanto é um cara gente boa o tempo resolve tudo com o tempo ela vai pensar nossa esse menino é tão legal, olha só, eu ainda achava que aquele ex era legal. Não, o fulano é bem mais legal. E tem outra, né? Aquilo que eu falei é real. Tu tá namorando com ela, não com a mãe dela. Então não fica muito noiado, não tem que provar nada, não. Cara, eu tô amando responder as perguntinhas de vocês, então se você quiser mandar a sua perguntinha, não esquece de deixar aqui nos comentários com a hashtag love drama Ou então me manda lá no Instagram por direct.